Seja bem-vindo. Está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Estamos no mês de alerta aos acidentes de trabalho e vamos falar sobre algumas ações de prevenção que estão sendo desenvolvidas. Com a prevenção a gente consiga reduzir o índice de acidentes que vem sendo registrado no Brasil nos últimos anos. No quadro Pausa Legal, Veja algumas dicas para quem sente olhos secos e cansados. Na entrevista da semana, o assunto é importante para quem tem ações na Justiça do Trabalho. Vem aí a Semana Nacional de Conciliação. Fique por dentro também dos destaques do Giro da Semana e do quadro Decisão. Tudo isso e muito mais, agora, no Trabalho em Revista. A gente começa com uma alerta. Pesquisas mostram que a cada 48 segundos ocorre um acidente de trabalho no Brasil. A prevenção é o melhor negócio. O tribunal também está engajado nas ações de conscientização. Veja na reportagem. A água da chuva acumulou no canteiro onde as obras não param. Aqui, a atenção deve ser redobrada, principalmente para evitar acidentes. Daí a importância do uso dos EPIs os equipamentos de proteção individual. O capacete é um deles. Nessa empresa, a responsável por fiscalizar o uso dos EPIs é a Ana Maria. Eu trato todos os meus colaboradores com carinho e atenção. Falo para eles assim, eu transporto como se fosse para mim, né? o que eu não quero para mim, eu não quero para vocês o tempo inteiro. A Ana Maria tem toda a razão. Com palestras nesses locais, a Justiça do Trabalho também alerta que a prevenção é o melhor caminho para garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Para que eles tenham a conscientização é, de que a prevenção ao acidente de trabalho ela é uma obrigação, antes de qualquer coisa, da empresa, da instituição e que ela repasse isso também para os empregados, para que... Com a prevenção a gente consiga reduzir o índice de acidentes que vem sendo registrado no Brasil nos últimos anos. Quando sofrem acidentes ou adoecem por causa do trabalho, muitas vezes as vítimas procuram a justiça trabalhista. Mas os danos já foram causados e a questão principal é definir de quem foi a responsabilidade. A prevenção é exatamente para evitar a ação, porque quando já chega para o Poder Judiciário a nossa atuação não é mais preventiva, ela é repressiva. Ou seja, eu vou analisar se aconteceu o acidente, se aconteceu a doença, de quem foi a culpa e condenar ou não o responsável por aquilo ali. O prejuízo também é para a sociedade, já que a cada 48 segundos ocorre um acidente de trabalho no Brasil. A estimativa é de que desde 2012 a Previdência Social gastou mais de 80 bilhões de reais com benefícios. Aqui hoje, atualmente, atuo na, na vara vale trabalho de Vazia Grande, a gente percebe que os acidentes de trabalho típicos vêm diminuindo, certo? mas ainda ocorre muita incidência de acidentes de trabalho atípicos, que são as doenças ocupacionais. E muitas vezes nós temos observado um aumento dessas doenças ocupacionais ligadas a violências psicológicas, certo? que é um, uma, um assédio, né? às vezes um, uma cobrança excessiva. Conscientizar é a palavra-chave. As palestras em canteiros de obras são algumas das ações do Getrim, Grupo de Trabalho Interinstitucional de Prevenção de Acidentes. O grupo é coordenado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Então, o que que é o trabalho do Getrim, o trabalho do programa Trabalho Seguro? É evitar, é prevenir o acidente para que não cheguem ações, é, quando ele já aconteceu, para a Justiça do Trabalho. Nessa empresa em Cuiabá, onde 2 mil funcionários trabalham na construção de uma estação de tratamento de água e esgoto, uma turma parou as atividades por alguns minutos, para ouvir a juíza do trabalho. A importância está levando sempre a conscientização para cada um deles, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho que trazem dos mais diversos tipos de prejuízo para as próprias terceirizadas, para a Águas Cuiabá, para a comunidade, para a sociedade. O que é buscado aqui, em semelhança ao que já é aplicado fora do Brasil, é que a gente busque o risco zero. Muito bom que seja feita essa conquista, essa parceria com o TRT. Ganho é total. E mudar essa realidade depende de cada um de nós. Prevenir acidentes sempre! Ainda falando sobre saúde, a gente traz dicas para descansar os olhos. Confira! Olá! Estamos de volta com mais uma dica legal para você. Você já sentiu seus olhos secos e cansados? Sensação de irritação e queimação nos olhos? dores de cabeça, a visão embaçada depois de longos períodos em frente ao computador, esses são alguns sintomas da fadiga visual. Que tal aproveitar a sua pausa legal e fazer alguns exercícios para descansar os seus olhos? Sentado com os cotovelos apoiados na mesa, esfregue as mãos para aquecê-las. Feche os olhos e cubra-os com a palma das mãos, em formato de concha bloqueando a entrada de luz. Imagine a escuridão. Permaneça assim por 30 segundos, respirando profundamente. Lembre-se de piscar. Além de lubrificar os olhos, ao piscar, você renova a atenção e prepara a mente para uma nova tarefa. Levante-se, vá até uma janela e olhe para o horizonte, no ponto mais distante que conseguir. Então é isso! Até a nossa próxima Dica Legal. Tchau, tchau. As escolas judiciais dos TRTs de todo o Brasil participaram do encontro aqui em Cuiabá. O evento discutiu formas de melhorar a capacitação de magistrados e servidores. As regiões brasileiras foram apresentadas no espetáculo Mato Grosso Dança Brasil. Há 25 anos, o grupo Flor Ribeirinha vem contando a cultura regional e nacional assim, com apresentações de Encher os Olhos. É, uma programação excepcional, altíssimo nível, só comparado a, aos grandes eventos, é, nos sensibilizou muito pela diversidade, pela amplitude das abordagens culturais, é, trazendo um, um, um painel, um mosaico de, de quase toda a cultura é, nacional. É, Cuiabá é, ofereceu um grande presente aos participantes e uma homenagem a todo o Brasil. A apresentação de dança abriu oficialmente a 62 ª edição da Assembleia Extraordinária e reunião de trabalho do CONEMATRA, o Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho. uma chance de, de nós nos capacitarmos para podermos capacitar nossos juízes em cada regional. Para os uh, diretores de escola, a grande ênfase e preocupação é com juízes e mídias sociais e é, o aspecto geracional, as, diversas, as mais variadas gerações que compõem a magistratura. Nas palestras, as inovações do ensino à distância. O tema da educação à distância, por trabalhar é, com as tecnologias digitais, da informação e comunicação, é essencial hoje para a cidadania. A cidadania é, e a qualidade de vida. Por quê? A, ao você... É, aprender né, a fazer uso das tecnologias, uh, você terá ferramentas de empoderamento para se colocar na sociedade. Você tem acesso a todos os conteúdos, tudo está na rede e são ferramentas que também promovem uh, o desenvolvimento do pensamento complexo. Foi a oportunidade de conhecer técnicas criativas para a produção de conteúdo. Ter a a facilidade de entendimento de determinados tipo de assuntos. Às vezes são assuntos complexos, às vezes são assuntos é, delicados de ser, de ser tratado. E essa facilidade faz com que a fixação na, na, na memória seja facilitada também, porque utiliza a ilustração, utiliza áudio, a narração, é criada toda uma história em cima do, do assunto para a pessoa se interessar, é, é, se envolver com aquilo. Então, ou seja, são várias técnicas utilizadas para que a pessoa se interesse pelo, pelo tema. A palestra de abertura foi com o um conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e ministro do TST, Aloísio Correia da Veiga. O assunto é estratégico para o momento, os juízes e as redes sociais. E essa inteligência artificial cada vez se sofistica mais. E é preciso que as pessoas acompanhem esse processo de transformação, não é? para que possa ter segurança na atuação, e a segurança na atuação é exatamente poder utilizar de todos os meios tecnológicos, acima de tudo com prudência, com, com sobriedade. E a questão é exatamente o seguinte, o juiz exerce uma função de Estado, né? e essa função de Estado ele representa uma, um poder, e esse poder, como todo poder, ele precisa que as pessoas tenham credibilidade a ele, né? que creiam que esse poder funcione e que vai resolver a situação. Então não pode o juiz, né? é, é, é, mesmo nas suas horas de folga, né? estar dentro desse processo virtual a ter ser comentários que possam é, contaminar ou contribuir para o descrédito na independência do Poder Judiciário. É um terreno um pouco inseguro. Ah, é um terreno pantanoso, <risos> Não é mesmo, mas realmente que precisa ser debatido. As discussões do Conematra e as capacitações feitas pelas escolas judiciais dos tribunais trabalhistas de todo o país fazem com que servidores e magistrados possam atender melhor a sociedade. A próxima edição é em agosto e será no Piauí. A maior importância, eu acredito que seja realmente estabelecer esse contato, porque é muito importante para todas as escolas que os integrantes possam se conhecer, porque essa ajuda mútua, ela é verdadeiramente necessária. Então nós vamos abraçar com muito carinho todos os participantes, vamos receber de braços abertos, sorriso largo, muito calor e muito carinho para todos os que forem até lá. Trabalhador que sofreu um acidente enquanto tirava madeira de terra indígena teve pedido de indenização negado na Justiça do Trabalho. Vejam os detalhes com a repórter Sinara Álvares. A vara do trabalho de Juína negou o pedido de indenização a um trabalhador que se acidentou durante retirada de madeira. Isso porque ele estava derrubando mata de forma ilegal em uma área indígena. Ele ainda foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por buscar o judiciário, mesmo sabendo que estava trabalhando em atividade ilícita. Ele foi contratado em 2018 para derrubar 400 alqueiros de mata nativa na região do Rio Preto, próximo ao município de Juína. Doze dias depois, após começar o trabalho, ele foi atingido por um tronco de árvore e sofreu traumatismo craniano. Mas, durante os depoimentos, ficou comprovado que ele sabia que estava realizando um trabalho ilícito. Ele contou, inclusive, os meios utilizados para despistar o Ibama. Como ele perdeu a ação, foi condenado também ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Agora é a hora do giro da semana. Entre os destaques está a Corrida do Trabalho. Os 2 mil inscritos da terceira corrida do trabalho têm até domingo para retirar os kits. A entrega é na loja Skechers, do shopping estação em Cuiabá. O kit vem com camiseta de uso obrigatório na corrida, meia, boné e medalha, além do número de peito e chip. Cerca de 40 estudantes do curso de Direito da Faculdade Unique de Cuiabá conheceram a sede do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, na oportunidade, assistiram à sessão de julgamento. Também conheceram de perto a estrutura e os serviços que são prestados pelo TRT. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso reconheceu a culpa de uma empresa e de um funcionário que foi vítima de acidente de trabalho. O trabalhador ficou incapacitado de forma permanente. Ele teve a mão esquerda prensada numa máquina de beneficiar algodão. O tribunal reconheceu a culpa dos dois, já que o funcionário colocou a mão para tirar o algodão que emperrava a máquina, enquanto ela estava funcionando. E a empresa não tinha instalado nenhum dispositivo de parada obrigatória. No próximo bloco, vamos tirar as dúvidas sobre a Semana Nacional de Conciliação, que será realizada no mês de maio. Quem comenta é a juíza do trabalho, Ana Maria Scioli. Não saia daí, a gente volta já! Últimas notícias. Operário sofre acidente de trabalho em obra e é aposentado por invalidez. Você gostaria de virar notícia na televisão? Devido a um acidente que tive fazendo a pintura de um prédio. Estava eu no balancinho, o cinto, era velho e não tinha manutenção. Caí do altura de três andares. Hoje estou aposentado por invalidez. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete. Denuncie irregularidades. Todo ano, a Justiça do Trabalho soma esforços durante uma semana para realizar o maior número possível de acordos. Desde 2015, o valor movimentado já ultrapassou os 2 bilhões de reais. Foram mais de 700 mil pessoas atendidas, cerca de 100 mil acordos fechados. Faça parte desses números. Com a conciliação, o saldo é sempre positivo. Quinta Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Menos conflitos, mais soluções. <risos>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 Mitos e Verdades sobre Justiça do Trabalho A Justiça do Trabalho está em diversos lugares do mundo e há muito tempo. Em alguns países, ela existe desde o século XIX. Na França, sua origem é ainda mais antiga, vem da Idade Média. A Justiça do Trabalho, aliás, é bastante comum na Europa. Na Alemanha, maior economia do continente, o sistema é igual ao nosso aqui no Brasil. Juiz local, que equivale às varas do trabalho. Tribunal estadual, semelhante aos nossos TRTs. E corte superior, como nosso Tribunal Superior do Trabalho. Na Inglaterra, existem os tribunais de emprego, com duas instâncias para julgamento de ações trabalhistas. Também temos cortes de trabalho na Suécia, Noruega e Finlândia.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 Olá, vem aí a 5 Semana Nacional de Conciliação Trabalhista e o tema é Menos Conflitos, Mais Soluções. Sobre esse assunto nós vamos falar agora com a Juíza do Trabalho, a doutora Ana Maria Ascioli, que a gente recebe aqui. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Doutora, uma pergunta clássica, a gente já começa essa entrevista. Qual a importância da conciliação? Bom, a conciliação é um instituto muito importante, né, já que visa promover a paz social, é, acabar com o desgaste emocional das partes em perpetuar um processo. Então, as partes têm a possibilidade né, de evitar aquele conflito, a continuação do conflito, de ir para a audiência de instrução, ter que levar as testemunhas. Então, por meio da conciliação, a gente resolve né, o conflito, as partes saem mais satisfeitas, saem mais leves da audiência, né, tem as concessões recíprocas, cada parte abre mão um pouquinho do seu direito e aí né, promove realmente a paz social e todas saem é, satisfeitas né, com a solução do processo. Qual a expectativa para a realização desse ano, já que é uma semana nacional? Isso. A expectativa é justamente aumentar o índice da conciliação, né, justamente né, a promoção da pacificação social, é, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região tem uma cultura de ser um, um, um tribunal muito bom é, na conciliação. Né? já ganhamos prêmios, inclusive, como o tribunal que mais concilia no país. Então, nossa expectativa é cada vez mais aumentar esse índice mesmo de conciliação. Quem pode participar dessa Semana Nacional da Conciliação? Bom, as partes podem participar ou os próprios advogados podem né, pedir a inclusão dos processos na, na Semana Nacional de Conciliação é, e, principalmente, as partes, né, que é quem realmente tem aquela visão de aquele desgaste emocional. Então, para evitar, né, muitas partes procuram justamente nessa semana para tentar conciliar os conflitos. Ou seja, quem tem ações judiciais, ações trabalhistas? Sim, processos que já estão em trâmite. São, é o foco realmente da Semana Nacional de Conciliação. Independente de tempo, já é um processo que já se prolonga muitos anos, independente de tempo, a pessoa pode aproveitar essa Semana da Conciliação? Sim, porque essa primeira Semana né, de Conciliação do ano, porque é a Quinta Nacional, é, ela envolve tanto os processos na fase de conhecimento quanto os processos na fase de execução. Então independente do tempo que tramita o processo, é, desde processos né, que começaram há pouquíssimo tempo ou processos que tramitam durante alguns anos, as partes podem buscar sim a conciliação. Agora para quem entra como ação trabalhista, qualquer ação na justiça já é muito doloroso para uma das partes. Quem sai ganhando nessa conciliação? É, Na verdade todos saem ganhando, tanto as partes saem ganhando porque como eu falei, Existe um desgaste emocional né, na, na, continui na continuidade do, dos processos, então com essa concessão recíproca, as duas partes saem satisfeitas da audiência, né? além de terminar de não precisar mais prolongar essa, essa continuidade do processo, esse desgaste, resolve o processo ali, as duas partes cederam de alguma forma e o conflito é solucionado. E eu acredito que até para os advogados também né, é interessante para a Justiça do Trabalho também significa muito, né? Sim, claro, para a gente também, porque a gente tem aquela expectativa de realmente estar tá, é, é, dando efetividade à nossa função, que é trazer a pacificação social, promover a paz entre as partes né? e satisfazê-los realmente. Então, é, pra todos saem ganhando de forma geral. Para participar, como fazer? Bom, as partes e os advogados podem buscar é a inclusão na semana de conciliação em cada unidade judiciária onde tramita o processo. Pode procurar também o SEJUSC, que é, que é o núcleo né, responsável pela inclusão dos processos na semana de conciliação. E existe um link também no site do tribunal, que é o Quero Conciliar, que a parte pode se inscrever e dizer que tem interesse né, em incluir o processo dela na semana de conciliação. Existe uma data para o interessado se inscrever? Sim, a data é até 3 de maio né, desse ano, que a gente precisa né, preparar, intimar as partes interessadas, incluir os processos. Então, tanto as partes como os advogados têm até o dia 3 de maio para se inscreverem na, na semana. É a Semana Nacional da Conciliação realizada em todo o Brasil. A rotina do Judiciário, ele muda também? Sim, na verdade assim. A conciliação ela pode ser feita em qualquer fase do processo. Né? Então, a parte pode buscar essa conciliação em qualquer momento processual. Mas a diferença da Semana Nacional de Conciliação é que a gente em vida todos os esforços em prol realmente da conciliação. Então, as varas que aderem ao movimento, elas têm a suspensão do prazo, justamente para poder se dedicar totalmente a esse projeto, o núcleo de conciliação também para todas as demais atividades, só para fazer as conciliações. Então, assim, é um projeto de nível nacional, que todos os tribunais participam e a gente consegue realmente é, concretizar de forma efetiva a conciliação. Só para reforçar, data limite até dia? 3 de maio. Os interessados né? podem Sim, procurar. exatamente. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Obrigada a vocês, estou à disposição. Para qualquer dúvida que precisarem solucionar, estamos à disposição. Lembrando para você que está nos acompanhando que a semana, a quinta Semana Nacional de Conciliação, ela será realizada de 27 a 31 de maio agora desse ano. Por isso é tão importante, se você tem interesse, procure aí o Tribunal Regional do Trabalho mais próximo de você. Nós começamos com a Juíza do Trabalho, Ana Maria Acioli. Muito obrigada novamente por estar aqui conosco e por nos prestar as informações. Obrigada a vocês.